A inteligência artificial pode ser um perigo? Alguns dizem que a inteligência artificial pode acabar com a humanidade. Cientistas se movimentam em torno de uma proposta que, basicamente, pede para que a humanidade dedique uma porção de sua pesquisa em inteligência artificial para, abre aspas, alinhá-la aos interesses humanos. Em outras palavras, vamos tentar não criar nós mesmos os cavaleiros do apocalipse. Stephen Hawking diz que a inteligência artificial pode ser o maior erro na história da humanidade. Muitos especialistas e tecnólogos como por exemplo Stephen Hawking e o próprio Elon Musk vêm nos alertando sobre os perigos que a inteligência artificial pode representar para o futuro. Mas, embora recomendem a busca por conhecimento na área com cautela, eles são um pouco menos claros sobre o que exatamente estão tentando alertar. Entretanto, outros cientistas não fazem cerimônia na hora de pintar o cenário do caos. Pesquisadores da Universidade de Oxford dizem que inteligência artificial sobre-humana já está a caminho e pode representar uma ameaça mortal para a humanidade. Em uma apresentação ao Comitê Britânico de Ciência e Tecnologia, os especialistas alertaram que uma inteligência artificial avançada poderia conseguir tomar o controle de sua programação original. Na prática, robôs poderiam aprender a criar e até mesmo encontrar maneiras de atingir seus próprios objetivos, bem nos moldes de seriados de ficção científica. Acrescentam ainda que esse tipo de inteligência artificial muito mais inteligente seria imparável e quase impossível de interromper sua ação depois que o gênio saísse da lâmpada.